Bom dia, meus senhores e minhas senhoras. Bom dia, companheiros. Bom dia, ativistas. Bom dia, quem luta pelos direitos humanos. Nesta manhã triste do dia é, 15 de, de, de abril de 2018, acabamos de receber a notícia que mais um ativista tombou. E um ativista que está aguardando, aguardando o programa de proteção aos direitos humanos. Um ativista que denunciou que estava sendo perseguido. Um ativista que denunciou que a vida dele estava em risco. Porque o estado do, do Pará não protege ativista. O governador não protege. O governador mata ativista. E acabou de tombar um agora. Agora tombou um ativista. Nazil do Quilombola. Agora, na estrada, foi morto pelas costas, covardemente, porque defendia o quilombo do Turé 3. E nós levamos para tá aqui, nós levamos a Brasília, nós denunciamos a Comissão dos Direitos Humanos, o, governador, o, o, o procurador do Estado nem nos recebeu, nem nos recebeu, o procurador, com medo, porque os envolvidos são amigos do governador um ativista a sangue frio mataram um guerreiro mataram uma pessoa que defendia seu povo que foi presa injustamente tá lá a dona Biopalma tá lá a dona, a dona as, as multinacionais tá lá a prefeita tá aí o seu governador tá aí a, a filha do governador tudo pomposo que são impunes Sou amigo do Bolsonaro, tudo amigo do Bolsonaro. Isso aí, Bolsonaro. Aplauso para você, Bolsonaro. Presente para você, Bolsonaro. Você podre e que quer ser presidente do Brasil. Tu não vai matar um, tu vai